matinho não, mano. Vou na Rakuchô. Rakuchô é boa, só que ela não é, não é muito boa de, de curvas e tal. Ela é uma é. moto speeder, né, cara? Ela é nada. Eu vou, eu vou com a BAT, cara. Tem a Vindicator. A Vindicator, a Vindicator é rápida, coisa. mano. A Vindicator é uma moto bem rápida. Eu vou fazer curva com ela. Ah, a curva é uma bosta. <risos> É isso mesmo. Tá, ah, já sabe o esquema, né? Eu tô na sua direita. Ah, como sempre, né? Mas, por menos, não é eu saber onde você tá. você saber onde eu tô, né, mano? Você que me fode. aí os outros aí, ó, fazendo a papel de páscoa. Eu só peço ah. o passando casa, Caralho, é só cima o minha é eu que me fodo, mano. Por quê? É ah, ah, porque bom, o Páscoa sempre... Nossa, Páscoa, parabéns. É Mano, todo mundo passou, só eu me fudi mano, e eu tava de boa na minha, foi atropelado. Por que, que não bota modo fantasma, mano, essa porra? Vou habilitar o modo fantasma na próxima. Porque tá foda, mano, ou é o Páscoa ou é o resto. <risos> é tipo isso. Caraca, perseguição. <risos> <risos> Páscoa, vamos se vitilizar. Pra minha sorte, o Claudio tá jogando, que aí dá pra me ficar em penúltimo pelo menos. <risos> ah, mano. Filha da puta! Ai, mano, na moral, mano. aí, passou a Não, mão. Não, Ó, ó, eu tô vendo, Claudio. Aí, Claudio! Eita, que da hora! Eita! Tem uma aqui Carada, mano, tá A gente puta. tem um. o, o Pasco, a gente tem umas, umas derrubadas aí à vera aí, mano. Mano, essa corrida é manda hora, velho. Da hora, curti também. Deixa eu te caçar, Claudio. Nossa, mano, tá lá, quase você... <risos> Boa, tá aí. nossa! Nossa! Nossa! Eu tô falando com um chinês pra fazer a corrida. Na moral, mano. Ah, eu não tô indo. último. Saiu de Essa corrida foi da hora, né, Sam? sabe o é. É impossível você não ter jogado essa corrida, é impossível. Eu não mano. joguei, eu tô falando contigo que eu joguei. É impossível, joguei. mano, impossível, para. Eu, eu não joguei. Nossa, só... ah, é impossível, mano. Você decorou toda a corrida, mano. <risos> eu decorei não, pô. Eu só vi o checkpoint. É impossível, você sabia todas as curvas, mano. Nem dava pra ver o caminho, você já tava virando. Caraca. Olha, <risos> então na live, cara. Aí, só é que eu tô falando, Eu é sei, eu carro, tô gravando mano. aqui, mano. Então lá, ah, mas e aí, isso não significa nada. Não aparece o hack na, no hood? <risos> Nossa, do caminho do caralho, mano. Eu só vou te pegar, Sam. Cara, pega gostoso, papai. Só vem. Com um tudo. Tá batendo aí, é Sam? Pena que você vai cair, né? O cara foi direto né? Eu vou cair, Sam? Nossa, eu curti não demais sei, a cara. corrida, velho. Que da hora. Ah, ah é. é curtiu. Que foda essa corrida. Não caiu uma vez. Da hora. <risos> Sim, mano. É o que eu te falei, Não, é a Rakushou. A Rakushou é muito difícil de cair, cara. É o macete que... do jogo. Não, porque ela tá de Rakushou no meio do deserto, off-road, tá ligado? E eu tô ganhando, é, filhão. caiu uma vez, mano. É, filho. A Rakushou é muito boa, velho. É, eu passo amanhã, Olha o Rakushou. Me engana é que eu gosto. Tchau, pai. tchau, tchau. Olha o chão. Tô na tua frente, ah, isso não significa nada, você sabe, né? Nada, né? Olha a pedra lá. aí, olha a pedra. Oh, Ai, ah, que Tô que... <risos> Tala tá com a pedra. Ô, ô, ô, cautela aí, rapaz. Meu carro bateu, minha moto bateu uma pedra. cara. Que você quer jogar pra mim? Cala a boca, porra. Oxi, mano. Oh, oh. O que foi? Ficou aí retinho, o cara... Ali, você pegou o né? um checkpoint e se surpreendeu. Galera, são oh. três voltas, hein? Vocês ainda tem chance. Oh, louco Caralho, você ainda tem que... tem chance de não terminar ainda Você vai desligar o hack Elton? Oi? Vai já já desliguei, acabei de desligar o hack Tá, ah, então beleza, vamos lá Beleza, agora vocês passam Agora lá, é passa. galera Agora vocês passam Vamos rapaziada, até eu tenho chance, agora. <risos> Será? Tá até ah, que é é. eu que nem tô jogando, eu não tenho chance agora, <risos> agora dar. <dá. risos> ó o Fernand aqui em segundo, mano Tô vendo a alma do Fernandes aqui em segundo, <risos> velho. <véio. risos> Só pra lá, Fernandes. Pô. Olha os caras. Tem é, caro, vou te pegar. Me tirou duas vezes. Nossa meu! Vamos, Parça! Você vira todo mundo, parça. Eu Vira nada, nunca virei ninguém. Vamos, maluco. Gosto dessa corrida, mano. Muito louca. Demais, velho. Embora não curta tá umas corridas de moto, vai da hora o bagulho. Agora Bem, minhas corridas estão uma uma da hora. Imagina se tiver só modificada, curvo. Nossa senhora. Vai é pra usar. É melhor moto jeito, mano. Ah, sim, entendi, entendi. Olha é o parceiro aí. ali que mano, eu não vou terminar em último agora. Aqui é, eu vou terminar sorte, como sempre uma... né. Tá evoluindo já. Vai pra todos que desacreditaram. mano, Ô, mano aí, o cara tá um tô... de superação tô... nessa live aí galera. Porra. eu tô chegando, eu tô chegando. Tem uma salva de palmas aí hein. Pô, cuidado que o cara soltou um pouco de árvore ali mano. <risos> Ô, mano, o Nasser porra, ele desistiu, porra, tá ligado? Porra.